Eu tenho certeza que ninguém te explicou este método para você indexar uma palavra-chave nas melhores posições do Google. Fica comigo que você vai aprender. Bom, todo mundo se interessa, todo mundo tem o objetivo de colocar o seu site nas primeiras posições do Google gratuitamente, através da busca orgânica. Mas as pessoas erram bastante porque todo projeto de SEO fala, escolha a sua palavra-chave, escolha a sua palavra-chave. E as palavras-chave são escolhidas errado. então eu não quero nem falar aqui agora como escolher uma palavra-chave. Quais são as ferramentas que vai, você vai ver, palavras que indexam melhor, não é esse o objetivo aqui. O objetivo é de passar uma ideia, uma forma de você conseguir crescer no Google e indexar as palavras que você precisa. Então, vamos pensar que você decidiu indexar a palavra emprego. Quantos sites indexam essa palavra? A gente tem a Cato, tem muito site grande que investem muito em SEO. Você não vai conseguir posicionar a palavra emprego. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar uma palavra um pouquinho maior e começar a ter credibilidade no Google. Qual é a palavra? Vamos aumentar para entrevista de emprego. Tá? Já é uma palavra maior. Mas ainda assim, vamos considerar que tem muita gente querendo indexar essa palavra. Então, qual vai ser a minha dica? Vamos pegar a palavra entrevista de emprego online, por exemplo. Tá? E aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar um monte de conteúdo em cima da palavra-chave entrevista de emprego online. Tá? E aí o Google vai nos dar uma autoridade grande. Em entrevistas de emprego online. Depois que a gente tiver com essa autoridade, a gente acompanhar com relatórios, os posi as posições que a gente está conseguindo, o que, que nós vamos fazer? Vamos começar a diminuir uma palavra. Vamos tentar só, vamos começar a fazer artigos só sobre entrevista de emprego, não tão especificamente online. Mas aí você me, fala, me pergunta, né? mas como assim entrevista de emprego online? Eu vou ter que fazer um monte de artigo disso? É... Você vai ter que achar um monte de ideia em cima de entrevista de emprego online. Não só achar um monte de ideia, como o seu artigo vai ter que ter lá no mínimo mil palavras. Então, tem que ter bastante assunto. Então, eu vou dar umas ideias aqui. Como se vestir para uma entrevista de emprego online? Qual a iluminação para uma entrevista, a importância de uma iluminação numa entrevista de emprego online? É a importância da internet, na entrevista de emprego online. Tem muitas formas de você criar ideias para fazer artigos e aí ser, sim, alta credibilidade no Google para a palavra entrevista de emprego online. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pegue aqui o meu canal, curta esse vídeo comente qual é a palavra-chave que você tanto almeja melhorar as posições no Google. Eu vou te dar uma ideia aqui nos comentários como você pode conseguir isso. <SILENCIO>